O que aconteceu é que esse final de semana, o Anderson, do Mídia Periférica, lá da Bahia, ele estava visitando o complexo alemão, Rio de Janeiro, e no último dia que ele estava no Rio, é, a gente fez um jantar de despedida para confraternizar pela vinda dele lá no Complexo do Alemão. E por volta de meia-noite, meia-noite e meia, a gente estava saindo desse lugar onde a gente é, jantou no Complexo do Alemão para ir para outra parte da favela. E é um percurso um pouco grande. Então a gente pediu é, três mototaxistas para buscarem a gente. É, estavam a Daiane, o Anderson e eu. E a Daiane foi na frente com uma moto, o Anderson que é da Bahia, foi na segunda e eu fui na última moto. Quando eu fui passando numa área do complexo do Alemão conhecida como Canitá, que é onde tem uma base da polícia que, que, que, que fica ali naquele espaço, um morador chamou o mototaxi que eu estava e falou, olha, não passa por ali não, porque está tendo uma situação de a polícia está revistando, agredindo algumas pessoas, pedindo dinheiro, vai para o outro lado. Aí a gente deu a volta e quando chegou na, na entrada do morro onde a gente ia encontrar a galera, o Enderson, que é o da Bahia, ainda não tinha chegado, ele tinha ficado preso nessa blitz. E aí quando o Anderson chegou, 10 minutos depois, ele falou que tinha sido abordado nessa blitz, que a situação tinha sido daquela de revista, arma apontada, me revirar a mochila. Só que uma coisa que foi muito marcante para nós naquela hora, meia noite e meia, a polícia abordando as pessoas, é que os policiais perguntaram se ele trabalhava comigo. Perguntou, você trabalha com Raul Santiago? E isso para mim ficou entendido como uma forma de uma mensagem de dizer, olha, a gente sabe o que você faz, a gente sabe... Quem anda com você, porque a gente trabalha, o Coletivo Papo Reto trabalha com denúncia de violência institucional, com direitos humanos. A gente diz que o Estado olha para o complexo do alemão para as favelas a partir da mira do fuzil de um policial, né? E a gente deixa isso muito claro nas nossas postagens, que essa forma de ver as favelas nunca vai trazer mudança, apesar de que a gente sabe que é muito lucrativo para quem não mora na favela. E a gente expõe a nossa opinião de forma direta, o papo é reto nesse sentido. E enfim, isso causa incômoda, né? Porque a gente está com o audiovisual, com a fotografia, está com a internet e a gente não só fala como no passado, hoje a gente também mostra. Cara, é terrível o que está acontecendo com os, com os movimentos hoje, né? porque é, vem-se um discurso de que quando você fala contra um, um algo que as pessoas que moram na rua não vivem, por exemplo, a violência policial quando você questiona uma atuação arbitrária da polícia, o contradiscurso vem dizer, ah, é porque é a favor de traficante. isso é muito baixo, é né? muito raso a gente questiona porque a gente quer construir um, um, uma coisa melhor de fato, e há no Brasil não apenas na favela, né? mas aí no campo atual político que a gente vive, nas crises na discussão política partidária atual, a criminalização dos movimentos a partir de você não poder expor sua opinião não poder se mobilizar e a gente está, eu vejo isso como um retrocesso muito grande. Né? A gente deve se unir, todos os tipos de, de comunicadores independentes, os projetos sociais, por mais que um ou outro talvez não se encontrem na linha de atuação, a gente deve botar esse problema da criminalização dos movimentos sociais acima de qualquer diferença que a gente possa ter, porque é algo que impacta diretamente no trabalho que cada um desenvolve. Liberdade, democracia, é eu poder falar e você discordar disso tudo, mas e quando a gente não poder nem falar, sabe, não poder se movimentar? contra isso então a gente está num momento muito grave a gente tem que se unir para combater isso e com a mídia independente com o nosso discurso com a nossa união porque se a gente aceitar da forma que está vai ficar muito pior e agora já está complicado imagina se a gente ficar quieto diante dessa situação